Bem-vindo a mais um vídeo. Você já se perguntou por que aprender coisas novas é interessante? Hoje nesse vídeo eu mostro que as pessoas desconhecem ou não têm interesse que você saiba a respeito desse tema. Somente você, que vira o vídeo até o fim, terá a chance de descobrir o porquê a maioria das pessoas não querem que você tenha acesso a essa resposta. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha. Seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis e vamos descobrir a resposta a essa pergunta agora! Aprender estimula a nossa inteligência Ao aprender algo novo, todo ser humano está estimulando seu cérebro a ficar mais ativo e mais atento ao desconhecido, pois temos novos estímulos ao entrar em contato com um ambiente diferenciado que propicia novas habilidades, conhecimentos e experiências. As civilizações antigas vem focando no estímulo da inteligência, através do aprendizado. Os gregos, os romanos e as demais civilizações já fizeram diversos estudos ao longo do tempo, vendo como a inteligência faz parte do ser humano. O aprendizado provoca a evolução do desenvolvimento pessoal e é utilizado na neurociência, na psicologia, na pedagogia e em outros campos para compreender melhor os seres humanos como interagem e como desenvolvem ao longo do tempo. Muito do aprendizado é ocasionado através das tentativas e erros. Eu tenho um vídeo no card cima falando a respeito de erros. Se você tiver interesse em saber mais, Assista após a conclusão desse vídeo. Descobrimos que podemos ir além e aprender mais. Cada vez que se descobre algo novo, as pessoas tendem a procurar meios de se expressar, o que acabou de aprender para aqueles que ainda não detêm esse conhecimento, focando em ensinar isso com ferramentas nas quais qualquer pessoa possa utilizar em qualquer momento do dia. Além disso, quando se é possível aprofundar em algo, e aprender cada vez mais, há uma tendência das pessoas irem buscar outras soluções para obter mais respostas para as perguntas que ainda são feitas em nossas mentes. Você se torna uma pessoa mais sábia e mais preparada. Conforme o conhecimento é adquirido, você se torna uma pessoa mais apta a enfrentar desafios e visualiza respostas com mais facilidade saindo de situações que antes poderiam ser muito difíceis de se encarar. Ao ter acesso às respostas mais facilmente, a mente entende que aquilo não é algo mais trivial e que pode causar problemas na sua vida. Além de você ficar mais calmo, menos nervoso, ao passar por essa situação que antigamente foi desafiadora e hoje em dia não é mais, você tende a errar menos, e acertar muito mais. Por mais que algumas pessoas digam que estudar é coisa de pessoa que não tem o que fazer, e outros termos que eu não vou mencionar aqui para não ficar pesado a quem está assistindo esse vídeo, eu discordo completamente, pois foi através de vários estudos que eu aprendi a lidar melhor com situações nas quais eu não tinha nenhum preparo para lidar de maneira emocional e inteligente, sem me exaltar ou perder o controle de determinada situação, podendo sair ainda por cima como um vencedor, mesmo que isso ficasse na minha cabeça. Sei que ainda tenho muitas coisas para aprender, sei que já aprendi algumas, mas eu quero me aperfeiçoar e melhorar o meu aprendizado e conhecimento, para quem sabe um dia eu, eu possa me considerar uma pessoa totalmente inteligente e sábia. Qual caminho você escolhe? Continuar ignorante e completamente cego, somente obedecendo o que é dito a você? Ou, aprender, se tornar uma pessoa melhor e mais preparada e ter o total controle de suas decisões? A escolha depende unicamente de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais informações sobre os próximos vídeos. E ao ativar o sino, você saberá em primeira mão quando sair um vídeo novo no canal. Por gentileza, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Com isso, você contribui com o compartilhamento desse conhecimento de forma mais ampla aqui no YouTube e em outras redes. Não deixe de mostrar esse vídeo para seus contatos, amigos e familiares. As histórias que eu transmito nesses vídeos são fruto do meu aprendizado. Muito desse aprendizado eu aprendi ao longo da minha vida, vivenciando situações, experimentando interações com outras pessoas e estudando novos meios de obter mais informações para repassá-las diretamente para você. Não se esqueça de acessar as redes sociais do canal Vidas Incríveis. Elas se encontram aqui abaixo. Todos os dias eu produzo um conteúdo especial exclusivo nas redes sociais, onde você pode interagir comigo e dividir suas experiências e aprendizados. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aguardo você até o próximo vídeo.